Fala galera, dando continuidade à nossa série aqui sobre o OpenList3, hoje nós vamos abordar as camadas, certo? Eu vou pedir quem não fez ainda, é o código que a gente vai estar utilizando como base, é o código que eu hospedei aqui no GitHub, tá? Então ele corresponde exatamente a essa parte 1 aqui, né? Então a partir desse, desse código que está contido aqui nessa pasta, a gente vai estar tá, é, dando continuidade aos próximos códigos da série, ok? Então pronto, já fiz o download dele aqui, aqui está o nosso... Tá o nosso primeiro mapa certo? e agora a gente vai fazer algumas alterações no código aqui Bem, eu tinha comentado que eu não gosto muito do Lay Switch, mas ainda assim a gente vai criar uma aqui. Certo? só para vocês terem uma ideia na hora que a gente tiver aqui para fazer mudança de camada, enfim então é só um, uma ideia de formato bem similar ao que a gente tinha no 2 Vamos utilizar um input aqui, essa camada daqui, eu vou utilizar a camada que a gente já tem, que é a camada do mapa quest. OSM, e aqui a gente vai adicionar mais algumas informações, Tipo a gente vai poder ler um hard, tipo hardbutton, o name vai ser lei mesmo, o value vai ser MapQuest esse cara daqui ele vai estar tá marcado os outros não eu vou tirar aqui bem, eu estou adicionando várias camadas que eu é vou mostrar os tipos dela em cada um dos casos, tá? Esses tipos que eu estou pegando aqui, inclusive os códigos que eu utilizei, são os próprios códigos que estão, estão no site do OpenLess, tá? Na parte de exemplos lá. Agora a gente vai mexer um pouco no CSS aqui, só para poder posicionar. layers. absolute. Vou dar um index 2 aqui. aqui, call utilizando a cor que eles estão utilizando como padrão lá no botãozinho de zoom e tal. Certo? 07 A cor da fonte vai ser uma cor branca. Vou jogar um também. Vou no da fonte vamos posicionar e Agora eu vou remover aquelas, aquelas bolinhas que tem lá, certo? Do L. Então, layers, L, style, style. Bora dar uma olhadinha para ver como é que ficou aqui. Ele já está aqui, não vai funcionar ainda, tá? Porque eu preciso é, incluir lá as minhas camadas. <risos> Bem, o primeiro ponto eu vou mudar aqui para os nomes que eu tinha lá, né? MapQuest. Deixa que eu, eu vou adicionar várias camadas. Vou adicionar primeiro primeira do MapQuest aqui. Eu vou adicionar mais alguns parâmetros. Bem, eu não vi. Na, na documentação, pode ser que eu tenha me passado. Então, uma das formas que eu achei o Visible está lá, ok? No 2 eu ainda podia adicionar o nome da layer é, e trabalhar pegando pelo nome. Aqui como eu não vi, eu adicionei, ele tem um método get onde eu posso é, utilizar para eu, eu pegar pelo nome, ok? Eu vou copiar essa camada aqui para facilitar hum, e aí o método aqui vai ser false Aqui no MapQuest, eu já tinha deixado para a gente não ter surpresa, eu vou copiar o mesmo nome que está aqui. Então aqui é MapQuest, aqui é Bing Maps, aqui vou adicionar, e a gente vai mudar aqui, ok? Eu já tinha pegado lá do site, até para facilitar aqui uma digitação, que tem, uma, tem a chave do MapQuest, então ele já tem o tipo, note que ele tem o tipo MapQuest, o tipo Bing Maps, por aí vai. Então, do MapQuest eu preciso, ou do Big Maps, eu preciso de uma chave e a camada que eu vou querer. Então, eu vou continuar aqui. Também vou copiar essa camada. A da Esri não tem, não tem esse tipo. Mas é por isso mesmo que eu estou adicionando aqui. Que a forma como a gente usa é com o source XYZ, Similar ao que a gente já tinha no 2. Tá? Também vou copiar o código aqui. Que eu esse vídeo lá do site então note que eu já tenho aqui ó, new l so xyz certo eu passo as atribuições e a URL de onde eu quero eu consumir esse, esse serviço beleza Bem, aqui agora que tem uma novidade tá eu vou, vou até copiar o mesmo código que eu tinha aqui em cima que é o código que é a camada lá do estado né? que é um mapa mais mais estilizado. Bem, esse mapa de Stamon é, ele trabalha com com dois mapas. Um eu tenho só uh, eu tenho só o mapa, de fato, e no outro eu tenho os labels. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou copiar aqui o L tile. esses dois parâmetros eu não vou precisar porque se trata de um isso aqui meu layer Group né? estou criando um grupo de camadas certo. então meu grupo é composto dos parâmetros que já tem das outras camadas e das minhas leis, aqui onde eu posso agrupar várias leis tá? então aqui é tá, né? e aqui é o WaterClock E agora eu vou agrupar ele só com a parte dos labels. Então aqui vai ser terreno Labels, bem Ainda não vai estar tá funcionando, né? eu vou dar só um refresh aqui, ver se a gente esqueceu algum parâmetro de camada, senão ele já daria um erro aqui, não deu ainda, então por enquanto está tudo ok. Agora a gente vai utilizar um pouco do, do jQuery aqui, certo? O primeiro ponto é que eu vou pegar o nome do ID que eu dei ali foi Layers E eu quero pegar todos os eventos que vieram do meu input Cujo tipo é rádio E eu vou precisar do evento change aqui Quando ele selecionar lá a gente vai executar alguma coisa aqui dentro Change aqui Bem, a primeira coisa que eu quero pegar é o, é o name da minha, da minha camada, para né? eu poder comparar. Mas para isso aqui eu vou pegar o valor que eu dei lá no input, que é o mesmo nome da minha camada. Vou dar um ponto de vou pegar o nome, e aqui agora primeiro eu preciso varrer todas as layers que eu tenho lá, né? então eu tenho esse método aqui para get layers eu quero que ele retorne torne um array dessas leis aqui então get array. e agora eu vou percorrer esse cara com esse esse loop aqui né? fazendo um loop com esse forish então é. varname igual a é ponto get então para cada camada eu vou pegar o nome da minha camada então eu utilizo esse método get aqui que ele está presente certo para as camadas e aqui eu vou então set visible name igual igual a lei então nessa comparação daqui ele vai me retornar se é true ou se é false certo então se é para cada cara na hora que ele fizer o loop, se o que eu selecionei foi igual ao nome do led, ele seta como true, se não ele seta como false. beleza? então aí tá, bora só testar aqui, só para ver se está funcionando agora eu já tenho a minha primeira camada, vou clicar aqui em big maps opa, então tá aqui tá funcionando, se você perceber isso eles... agora a troca né, entre as camadas funciona como se a gente tivesse na lei switch, lá onde... onde você colocava a series basileia e por aí vai Ok? Então está funcionando aqui, só a internet que não está ajudando um pouco. E aqui eu vou mostrar a ideia lá que eu tinha lá no lá nesse mapa de estado. Né? Com shift aqui eu vou dar um zoom aqui na, em salvador. E assim, por enquanto ele só está colocando ele só tá colocando aquele mapa lá, o tecola. Agora ele já começa a botar as labels. Tá? Então essa daqui é uma ideia bem bacana para quando a gente precisa é, fazer um agrupamento de camadas. Beleza? É isso aí pessoal. Esse vídeo tutorial é a respeito das nossas camadas aí. Eu espero que seja de grande utilidade para vocês. Tá? Um grande abração e até o próximo vídeo.